Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou explicar para vocês o que é antonomasia. A antonomasia é uma figura de linguagem que consiste em substituir um nome próprio por um nome comum. Então você pode falar assim... O poeta dos escravos escreveu grandes poemas. Então, o poeta dos escravos é Castro Alves. Mas, em vez de você usar Castro Alves, você usou o poeta dos escravos. Isso é uma ótima ferramenta de coesão, porque você evita repetir nomes. Então, você utiliza muito essa figura de linguagem antonomática. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscreva no canal. Ah, e lembre de apertar aqui o sininho, que aí você recebe o aviso dos próximos vídeos. É isso. Um grande abraço e até a próxima.